Sei que aqui tínhamos um, um porquinho de Santo António, aqui havia uma pessoa que usava um porco a Santo António e depois ele andava nas casas todas, todas e depois quando chegasse a altura da festa, lei lhe e o dinheiro ficava para o, para o santo. Um porquinho. O porquinho de Santo Antônio era um porquinho que andava pelas casas a comer-lhe. um porco ao santo e ele andava pelas casas, a comer nas casas todas? É, onde chegasse botavam-lhe a comerem. a cada casa que chegasse... Mas alguém tinha que o mudar, porque senão -se. ele não... Ele lia. os porcos antigamente eram inteligentes. No lugar, andava no lugar, andava pelas casas. E depois, depois ficou o refrão que quando uma pessoa come, também come em várias casas, olha, aquele é o porquinho de Santo Antônio, vai às casas todas. Era, e depois o portinho era para Santo Antônio. E depois era leiloado, e uma pessoa comprava-o, e, e o dinheiro ia para Santo Sant Antônio.